Vive irmãs e irmãos na fé. Isto é um comentário que me deu muita, muito, muito ânimo. Disse o canal sempre em frente. Glória a Deus, som bem suave, que entra na alma e na mente. Um forte abraço. Oferido a este louvor, a paz do Senhor, firmes no amor. Este louvor está muito pouco cotadinho. Reparem. 48 visitas, apenas 2 likes. Ei,